nada gostaria de evocar a memória do Barão de Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, e, enfim, e dono, dono dessa casa, em mais de um sentido, e agradecer aqui a hospitalidade e os bons ofícios do embaixador Eduardo Prisco, paraíso Ramos, chefe do escritório de representação do Itamaraty, aqui no Rio de Janeiro, chefe desse palácio, portanto, e, em mais de um sentido... É, um mentor que eu tive na carreira. Obrigado, embaixador. Senhoras e senhores, gostaria de iniciar este evento comemorativo dos 30 anos da ABAC, saudando os demais representantes dos membros do Acordo Quadripartite, começando pelo senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Dom Felipe Solar. Senhora secretária da ABAC, Dra Helena Maceiras. Senhor secretário adjunto da ABAC, Dr Marco Marçol. E o senhor diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, o embaixador Rafael Grossi, que se encontra em visita oficial ao Brasil e que muito nos honra com sua presença no dia de hoje. Gostaria de saudar também o senhor ministro de Estado de Minas e Energia, o mirante Bento Buquerque, o senhor ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação da Argentina, doutor Roberto Salvarezza, o senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e o Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil, o almirante de Esquadra, Marcos Sampaio Walsen. É um grande prazer recebê-los no Rio de Janeiro, como dizia, na sede original do Palácio Tamaraty, um edifício de enorme tradição e significado, sobretudo para nós aqui, no Serviço Exterior Brasileiro, para este evento em que o Brasil e a Argentina comemoram o 30 aniversário da ABAC. Nessas três décadas, a organização já deixou sua marca na história de nossos países. Com o evento de hoje, queremos honrar a operação de exemplar arranjo de verificação e transparência no campo da não proliferação nuclear. Queremos compartilhar com nossos parceiros essas exitosas experiências que esperamos possam servir de inspiração para outros países e regiões que enfrentam tensões ou desconfianças nessas áreas. E queremos, sobretudo, reiterar nosso firme compromisso com a preservação e contínuo aprimoramento desse arranjo, de modo que os próximos 30 anos da ABAC sejam tão profícuos como esses primeiros. Não pretendo me alongar nesse discurso de boas-vindas, pois voltarei a me pronunciar mais adiante, junto com os demais representantes dos governos-membros da ABAC. Ao desejar, mais uma vez, as boas-vindas a todos e todas a esse evento comemorativo... Passo a palavra à secretária da BAC, doutora Helena Maceiras, para as suas palavras de abertura. Muito obrigado. Bom, bueno, ao senhor eh, ministro de Estado de Relações Exteriores de Brasil, embajador Carlos Alberto Franco França. Sr. Ministro de Estado de Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto de Argentina, Embaixador Felipe Carlos Solá. O senhor senhor da... Diretor-Geral da Agência Atômica Internacional Atômica, de, Energia Atômica, da... de Energia Atômica, Embaixador Rafael Mariano senhor Grossi, ministro Senhor Ministro de, de Estado de e Minas, Minas e Energia do Brasil, Almirante de Esquadra, de Esquadra da... Bento Albuquerque, o Senhor Ministro senhor de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação da Argentina, Dr. Roberto Salvareza, Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Marcos Pontes. Senhor Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra, Marcos Sampaio Olsen. Senhor Presidente da Autoridade Regulatória Nuclear da Argentina, Engenheiro Agustin Arbor Gonzales, Representando o Secretário-Geral da Presidência da Argentina, Dr. Júlio Fernando Vitobello. Aos senhores membros da. A BAC, meu colega Marco Marzo, senhoras e senhores, em nome da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a BAC, e no meu próprio, gostaria de agradecer a presença de todos nesse, nessa comemoração dos 30 anos da nossa agência. Em 18 de julho de 1991, se assinou em Guadalajara, México, o acordo entre Argentina e Brasil para o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear, o acordo bilateral. Nele mesmo se estabelece um sistema de controle recíproco de materiais e instalações nucleares, ou seja, um sistema de salvaguardas regionais, que foi, em seu momento, uma inovação dentro do regime de não-proliferação internacional não havendo até o presente no mundo um regime similar. O acordo bilateral prevê a criação de uma organização intergovernamental com a definida missão de verificar e dar garantias de que todos os materiais e instalações nucleares de ambos os países se utilizam com fins exclusivamente pacíficos. Nasceu assim a BAC, cujo objetivo claramente emoldurado no acordo consiste em administrar e aplicar o sistema comum de contabilidade e controle de materiais nucleares, um sistema de salvaguardas regional independente de ambos países. Se surgimos de um processo político de integração regional, somos um organismo de caráter técnico, com objetivos e tarefas muito bem definidas. Para cumpri-las, quem 30 anos deu forma à BAC estabeleceu uma estrutura relativamente simples e que se mantém até o momento. Ao longo do tempo demonstrou ser adequado e eficaz, não só para que ambos países assegurem o cumprimento do acordo, mas também para assegurar a independência da atuação da secretaria e sua autonomia institucional. Assegurar a independência da atuação da ABAC com respeito a ambos países é um fator crucial para a credibilidade do sistema regional. Nossa agência está constituída por um órgão diretivo, a comissão, e um órgão executivo, a secretaria. A comissão se compõe de quatro membros, designando cada governo, dois deles. À frente da secretaria, estamos dois secretários, um de cada nacionalidade, que atuam rotativamente anualmente na responsabilidade de encabeçar a agência. São 12 oficiais da ABAC, contando os setores institucionais e administrativo financeiro, seis de cada nacionalidade, e o número se mantém desde sua criação. O capital, o capital humano é uma das fortalezas da ABAC, talvez a mais importante. Ao longo dos 30 anos, ambos países, honrando seu compromisso, colocaram pessoas altamente qualificadas a serviço da Secretaria. Em particular, os oficiais da ABAC são de nível sênior e provém dos setores da atividade nuclear e salvaguardas de ambos países, contando com ampla experiência em suas áreas temáticas. Como sistema regional de salvaguarda, de salvaguardas. Um, um dos pilares do regime são as inspeções cruzadas. Mediante os inspetores brasileiros inspecionam instalações argentinas e vice-versa, seguindo um plano anual de inspeções em que a secretaria coordena com a agência internacional de acordo com o acordo contrapartido e com as respectivas autoridades nacionais. Contamos com aproximadamente 45 inspetores de cada país, provenientes também da atividade nuclear do setor de salvaguardas. Me alegra Destacar que o profissionalismo e a experiência aportada pelas diferentes pessoas que historicamente, que, historicamente integraram ambos os órgãos da ABAC foi um fator decisivo para fortalecer o sistema comum e contribuiu para aumentar a transparência e a cooperação entre as partes. As mulheres, as mulheres nucleares, no âmbito da não-proliferação e desarme, estamos ativamente presentes desde o início dessas questões. E com mulheres nucleares me refiro não apenas a cientistas ou técnicas, mas também as diplomatas, as políticas, as sociólogas, as sociólogas e as comunicadoras. Na secretaria, atualmente, as mulheres representam 42% do pessoal técnico e administrativo e 27% do corpo de inspetores eu celebro todas as iniciativas que atualmente a Agência Internacional de Políticas de Igualdade de Gênero e Fomento da Capacitação Científica e Liderança das Mulheres Nucleares. Acredito que a maior colaboração de homens e mulheres no âmbito nuclear parece estar trazendo matizes interessantes, e enriquecedoras à forma de tomar decisões ao estilo de trabalho. No trabalho, diário, no trabalho diário, a secretaria ganhou confiança e uma atmosfera de participação e diálogo que impulsa entre os oficiais um estilo de trabalho colaborativo e compartilhado, que entendemos que contribuiu positivamente para manter o equilíbrio entre as edições de trabalho e fomentar a união entre pessoal, fatores importantes, fatores importantes frente ao papel técnico e simbólico da ABAC. Temos enfrentado um grande desafio durante, um grande a, desafio COVID. durante a pandemia de Covid-19. Gostaria, gostaria de enfatizar para que para a Secretaria foi prioridade a saúde da sua equipe. Não obstante, seguimos alcançando nossos objetivos do nosso mandato, além de cumprir com as medidas de prevenção que ambos países adotaram. Agradecemos a ajuda oferecida nessa difícil situação pelas autoridades nacionais, os ministérios, de relações exteriores de ambos países, e podemos dizer com orgulho que durante 2020 e 2021, até o momento, cumprimos o calendário previsto de inspeções, realizando as atividades de verificação. Gostaria também de destacar a coordenação e cooperação da Agência Internacional nessa situação foi ampla. A BAC, Argentina, Brasil a BAC, e, a Argentina, um Brasil e a Agência internacional, internacional assinaram um acordo de salvaguardas amplas, o denominado acordo com quadripartite, que entrou a a em vigor em março de, de 1994. Ele tem disposições de cooperação entre a Agência a Internacional a e a BAC e estabelece que ambas de agências devem ter conclusões, conclusões independentes. Prevê a, coordena a coordena coordenação para, para minimizar a duplicação de atividades no campo. Me alegra enfatizar os bons resultados obtidos na relação entre a Agência internacional IABAC, ao longo desses 30 anos, que reflete um alto nível de entendimento e cooperação alcançado por ambas organizações. No âmbito das garantias sobre o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear, a nossa agência como organismo regional de salvaguardas é parte de uma ampla rede de instrumentos e organizações internacionais, cada uma com funções distintas e específicas. O acordo bilateral reflete os princípios do Tratado de de Tlateloco e a criação da ABAC contribuiu para o estabelecimento da primeira zona livre de armas nucleares numa região do mundo grandemente povoada. Nesse contexto, a ABAC e o Panal estabeleceram um marco para a relação de intercâmbios de informação e cooperação, acordo que esperamos seguir aprofundando no futuro. Hoje festejamos o 30 aniversário da ABAC e os planos nucleares de ambos os países, países seguem expansão. Desafios. Enfrentamos novos Na desafios. Secretaria Na Secretaria estamos abordando o futuro de maneira previsora, previsora, adotando ações que nos assegurem transitar nesse crescimento com capacidade de resposta e excelência resposta que técnica que nossa caracterizaram nossa agência desde o início. Desde o início. Consolidamos uma sólida credibilidade internacional na verificação efetiva e eficiente das atividades nucleares da Argentina e Brasil. As principais razões foram o contínuo compromisso político e o apoio técnico econômico oferecido pelos países. Reitero a independência da ABAC na implementação de atividades de verificação. Os resultados, Os resultados dia, obtidos nesse tempo mostram a comunidade internacional o total cumprimento por parte do Brasil, parte do Brasil da das das da da e da Argentina das, das, das obrigações da assumidas da no acordo da bilateral da e bilateral, o compromisso claro e definido de ambos países, de ambos de países com o uso pacífico da energia nuclear. Se, nosso objetivo, Se nosso é o nosso objetivo, inicial, como disse ao início, é um trabalho técnico, implementar salvaguardas com o nosso trabalho cotidiano é a experiência acumulada pela BAC, continua Contribuindo para a construção da confiança e da aproximação entre o Brasil e a Argentina. E é um fator importante para a crescente cooperação entre ambos os países na área de usos pacíficos da energia nuclear. Para terminar, agradeço ambos países, terminar, agradeço ambos países os membros da Comissão, pelo apoio a contínuo à nossa agência. Um, a todas as um, sal... que parte de um abraço. Nos 30 anos por o esforço, um esforço brindado. Na secretaria somos um grupo de pessoas, um grupo que, de pessoas que compartilham nossa atuação profissional, profissional, profissional e o, o trato pessoal, dois e idiomas e culturas, enquesendo-os mutuamente sobretudo, todo, encarnando cotidianamente esse ideal de confiança, transparência e cooperação um mútua. Somos um ponto de encontro, de encontro concreto entre os países. Um grande agradecimento ao meu colega, Dr. Dr. Marco Marzo, aos oficiais e demais e membros da Secretaria e ao, da secretaria, da e ao Corpo de Inspetores da, da ABAC pelo seu profissionalismo e dedicação. A a Agradeço a todos pela atenção. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o ilustríssimo doutor Marco Marzo, secretário adjunto da BAC. Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Embaixador Carlos Alberto Franco França, Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Engenheiro Felipe Solar, Excelentíssimo Diretor Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Embaixador Rafael Mariano Grossi, Excelentíssimo Ministro de Estado das Minas e Energia do Brasil, Almirante de Esquadra Bento Albuquerque, Excelentíssimo Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação da Argentina, Dr. Roberto Salvaressa, Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Senhor Marcos Pontes, Excelentíssimo Diretor, Senhor Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen. Excelentíssimo senhor presidente da Autoridade Regulatória Nuclear da Argentina, engenheiro Agostinho Árbor Gonçalves, representante do secretário-geral da Presidência da Argentina, doutor Rúlio Fernando Vitobello, minha prezada colega Helena Maceiras, demais distintas autoridades, prezados membros da Comissão da ABAC, prezados oficiais da Secretaria da ABAC, senhoras e senhores. Bom dia a todos. É uma honra e um prazer contar com a presença de cada um neste dia tão especial para a BAC. Formar, consolidar e manter uma organização técnica com credibilidade internacional é um desafio imenso, especialmente em uma área tão sensível e sofisticada como o controle e contabilidade de materiais nucleares, área conhecida internacionalmente como salvaguardas nucleares. Nesta data marcante em que celebramos o trigésimo aniversário da BAC, vale a pena fazer uma reflexão sobre alguns fatores que contribuíram para que a agência fosse tão bem sucedida em suas atividades nesse período. O primeiro deles foi a determinação, a dedicação e o talento dos representantes dos dois países diplomatas e técnicos que materializando a decisão política dos governos negociaram um acordo bilateral para os usos exclusivamente pacíficos da energia nuclear. O acordo determinou os mesmos direitos e obrigações dos dois países quanto ao uso da energia nuclear e à não proliferação ele é, portanto, justo, harmônico e não discriminatório. O acordo bilateral formalizou o sistema comum de contabilidade e controle de materiais nucleares e estabeleceu a ABAC, uma agência com personalidade jurídica internacional, cuja função precípua é administrar aquele sistema. Assim o Acordo Bilateral definiu precisamente a missão da ABAC, que é verificar que todos os materiais nucleares em todas as atividades nucleares dos dois países são usados exclusivamente para fins pacíficos. Além disso, o Acordo Bilateral definiu como a ABAC deve proceder para bem cumprir a sua missão. O Acordo Bilateral criou, na verdade, um modelo ABAC, que é composto por um tripé formado pela BAC, pelas autoridades nacionais dos dois países e pelos operadores das instalações nucleares. Diferentemente de muitos países europeus que compõem a Euratom, a Agência Europeia de Salvaguardas, em que as autoridades nacionais de salvaguardas foram extintas, o acordo bilateral manteve todas as atribuições das autoridades nacionais de salvaguardas em cada país. A Autoridade Regulatória Nuclear da Argentina e a Comissão Nacional de Energia Nuclear do Brasil. São autoridades sólidas, bem estruturadas e efetivas que controlam o material nuclear em seu respectivo país. Elas são, portanto, a interface entre a BAC e os operadores das instalações nucleares. Todo acordo pressupõe que as partes hajam de boa fé e em base cooperativa. Se uma parte falha, o sistema todo falha. Nestes 30 anos, todas as partes têm continuamente cooperado para o cumprimento do acordo bilateral. Deste modo, estamos celebrando hoje, mais do que o aniversário da ABAC. Estamos celebrando o aniversário deste modelo bem-sucedido, que é o modelo ABAC. Gostaria ainda de ressaltar uma provisão essencial do acordo bilateral, que é o direito de os operadores de instalações nucleares protegerem informações tecnológicas, comerciais e industriais sensíveis. Isso exigiu da ABAC um esforço para adequar os projetos de salvaguardas aos requisitos dos operadores, um exercício de criatividade e desenvolvimento que foi muito bem sucedido, pois conseguiu-se executar salvaguardas robustas e, ao mesmo tempo, proteger as informações sensíveis. O segundo fator foi o permanente apoio político que os governos dos dois países ofereceram à ABAC, de modo a mantê-la independente nas suas atividades de verificação e em suas conclusões. De outra parte, a verificação de materiais nucleares requer instrumentos de medição e controle de alta precisão, sofisticados e caros, cuja evolução tecnológica é muito rápida, e que necessitam ser continuamente atualizados. Isso só foi possível com o aporte orçamentário regular que os dois países proveram à Secretaria da BAC. Outro fator essencial foi o suporte técnico que os dois países forneceram à BAC, conforme reza o acordo bilateral, tais como a disponibilização de laboratórios analíticos e o mais importante, como a doutora Helena já destacou, o trabalho de cientistas, engenheiros e técnicos altamente qualificados. Desde o início, os dois países disponibilizaram os seus melhores quadros técnicos para trabalharem na NABAC, tanto como oficiais como inspetores. Os dois países decidiram em 1990, através da declaração de Foz de Iguaçu, associar o esquema de verificação bilateral ao regime internacional de não proliferação, o que redundou na assinatura do acordo quadripartite em dezembro de 1991 entre a Argentina, o Brasil, a ABAC e a Agência Internacional de Energia Atômica. Aliás, as Derradeiras reuniões de negociação do Acordo Quadripartite foram realizadas exatamente nesta maravilhosa sala. O Acordo Quadripartite é um acordo sui generis, pois é baseado no sistema comum de contabilidade e controle de materiais nucleares. A doutora Helena já mencionou a boa coordenação de atividades entre a BAC e a Agência Internacional de Energia Atômica. Entendo que deva ser um objetivo permanente das duas agências o aumento da eficiência dessas atividades no sentido de minimizar a duplicação de atividades. Fator importante para a projeção internacional da ABAC foram os acordos de cooperação técnica com instituições que atuam na área de salvaguardas nucleares, visando o intercâmbio de conhecimento e e o desenvolvimento de projetos tec de, de tecnologias de interesse da ABAC. Nós temos acordos de cooperação técnica com instituições da Argentina, do Brasil, da Comissão Europeia, dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, bem como o importante acordo de cooperação técnica com a Agência Internacional de Energia Atômica. Além disso, a ABAC participa ativamente de dois importantes fóruns de salvaguardas internacionais, onde novas tecnologias são apresentadas e discutidas, a Associação Europeia de Pesquisa e Desenvolvimento de Salvaguardas e o Instituto de Gerência de Materiais Nucleares, com sede nos Estados Unidos. Nestes 30 anos, a ABAC realizou mais de 3.200 inspeções para verificação de material nuclear. Nesse período... A quantidade de urânio em inventário cresceu três vezes e o inventário de plutônio cresceu cinco vezes, exigindo o nosso foco no aumento de eficiência e efetividade, já que, como a doutora Helena já mencionou, mantivemos a mesma estrutura e o mesmo número de oficiais da ABAC. Para se ter uma noção do nível de responsabilidade exigido, basta mencionar. Que a quantidade de material nuclear atualmente sob o controle da ABAC seria matéria-prima suficiente para a fabricação de aproximadamente 4 mil bombas atômicas rudimentares. Gostaria nesta oportunidade de prestar homenagem a todos os 38 argentinos e brasileiros que fizeram parte até hoje da comissão da ABAC, a todos os quatro secretários argentinos e três secretários brasileiros que nos antecederam, e a todos os 192 inspetores, e a todos os oficiais técnicos e funcionários administrativos que trabalharam e trabalham na secretaria. Permitam-me homenagear em especial os dois primeiros secretários da ABAC, Dr. Jorge Antônio Colo, que infelizmente já nos deixou, e o Dr. Carlos Feu Alvinda da Silva, que foram instrumentais na consolidação da ABAC. O permanente desafio hoje e no futuro é mantermos a capacitação técnica de excelência ao nível internacional, de modo que as conclusões das atividades de verificação sejam precisas, corretas, independentes e com credibilidade. Estou certo de que todos os envolvidos direta ou indiretamente nas atividades da BAC, estarão motivados e dedicados a enfrentar todos os desafios à frente. Finalmente, gostaria de expressar o orgulho dos funcionários da BAC em poder contribuir decisivamente para o uso pacífico da energia nuclear nos dois países e assim contribuir para a segurança regional e internacional. Gostaria ainda de agradecer a confiança que cada governo deposita na ABAC. Agradeço a presença de todos nesta comemoração, que muito nos honra. Muito obrigado. Senhores, senhores. Senhoras e senhores, neste momento assistiremos a mensagem gravada pela excelentíssima senhora subsecretária-geral e alta representante do secretário-geral das Nações Unidas, senhora Izumi Nakamitsu. Excelências, é um grande prazer estar com vocês para comemorar o trigésimo aniversário da da Agência brasileiro argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a BAC. A BAC é uma peça central para esse arranjo e manutenção dos compromissos feitos entre Brasil e Argentina para usos pacíficos da energia nuclear. Essa iniciativa colocou um fim de, a décadas de desconfiança entre o Brasil e a Argentina com relação a programas nucleares. E removeu o risco de que qualquer país, por uma falta de percepção do outro, poderia seguir a uma, um caminho de proliferação nuclear com a abaque a falta de crença deu lugar à transparência e à confiança. E a confiança levou à cooperação. A experiência das últimas três décadas demonstrou a sabedoria dessa decisão feita entre Argentina e Brasil. Ambos decidiram se tornar parceiros em vez de rivais. O sucesso que celebramos hoje é fruto de um esforço e, acima de tudo, da determinação política e sabedoria com a qual Argentina e Brasil enfrentaram esses desafios no campo nuclear. 30 anos depois, a Abaque tem uma experiência clara e um exemplo a ser seguido é o resultado de cooperação diplomática e técnica entre Argentina e Brasil. Argentina a ABAC também representa contribuição uma contribuição importante para nuclear. segurança regional e para não I proliferação nuclear. Eu desejo que outros países também vejam essa nuclear dinâmica e possam... Aproveitar a experiência da ABAC, adaptando ela às suas realidades. Eu acredito que outros países possam aproveitar o legado desses 30 anos da ABAC e levar isso para o futuro. Eu também confio que a ABAC vai continuar a ter muito a celebrar nas próximas três décadas e ainda no futuro. Agradeço. Senhoras e senhores, neste momento assistiremos a mensagem gravada pelo excelentíssimo embaixador Flávio Roberto Bonzanini, secretário-geral do Organismo para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe. Excelentíssima doutora Helena Maceiras, secretária da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e controle de materiais nucleares. Excelentíssimo Senhor Carlos Alberto França, Ministro das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo Senhor Felipe Carlos Solá, Ministro de Relações Exteriores e Culto da República Argentina. Excelentíssimo senhor Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Excelentíssimo doutor Marco Antônio Marzo, senhoras e senhores, é para mim uma grande honra participar deste evento comemorativo. E agradeço a oportunidade de dirigir esta locução às altas autoridades dos governos da Argentina e do Brasil, bem como às altas autoridades da Agência Brasileiro Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, em especial à Sua Secretária doutora Helena Maceiras. Nesse sentido, quero estender as minhas mais calorosas felicitações pelo trigésimo aniversário do Acordo de Guadalajara sobre o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear entre a República Argentina e a República Federativa do Brasil o qual deu origem à Agência Brasileiro argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a BAC. Através desse acordo, a Argentina e o Brasil afirmaram o seu compromisso inequívoco com o uso estritamente pacífico da energia nuclear, e, ao mesmo tempo, reafirmaram e fortaleceram o espírito do Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, o Tratado de Tlatelolco. Aliás, a BAC e a OPANAL, Agência para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, Constituem um claro exemplo para o mundo e são motivo de orgulho para a região. Ambos são organismos únicos em seu gênero: a ABAC, como único organismo regional de salvaguardas, e a OPANAL, como único organismo dedicado completamente ao desarmamento nuclear e a não-proliferação. Desde 1993, ano em que a ABAC e a OPANAL subscreveram um acordo de cooperação, os dois organismos têm mantido um estreito contato, assim como um constante intercâmbio de informações sobre as atividades nucleares da Argentina e do Brasil em cumprimento dos dispositivos do Tratado de Tlatelolco. Senhoras e senhores, eu estou convencido de que as experiências da ABAC e da Opanal podem, sem dúvida, servir de modelo e fonte de inspiração para as outras regiões do mundo, em especial para aquelas que buscam estabelecer zonas livres de armas nucleares e um sistema de verificação efetivo sobre as atividades exclusivamente pacíficas para o desenvolvimento da energia nuclear. Muito obrigado. E os meus parabéns, uh, novamente. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Senhoras e senhores, bom, bom, bons dias a todos. Verdadeiro prazer estar aqui. Baixo olhar sábio do Baraldergo Branco, estar aqui no Rio para comemorar, para se lembrar desses feitos tão importantes que tiveram um lugar 30 anos já. Toda uh, comemoração, toda comemoração é uma oportunidade para se lembrar do passado, para pensar o presente e também para refletir no futuro. O passado foi o que foi, muita coragem foi necessária nessas épocas para cruzar essa linha, estabelecer essa linha que passou da rivalidade latente à cooperação e amizade consolidada. Mas eu, personalmente, vivo isso com bastante emoção porque é, fiz parte dessa geração de então jovens diplomatas que trabalharam aqui em Buenos Aires, em Viena também, nessas negociações que levaram ao que agora é a BAC, é os acordos atinentes. Mas é, o risco de dizer algo óbvio, 2021 não é 1991, e está bom que seja se assim. Como a gente sabe, estou aqui não, Marco, A gente sabe, isso é, é exemplo, uma visita oficial. Que Mar o Marco que ah, começou sim. no Nordeste, no Recife. No Estive em São Paulo, no Rio, aqui em Angra, visitando todas essas instalações no Brasil. E o Brasil está fazendo um progresso admirável em vários níveis. Vi com muita alegria que finalmente a retomada de Angra 3 é uma realidade. O ministro Bento estive lá e tudo o que se faz no prédio da IPEM, em São Paulo, o lugar da construção do primeiro reator multipropósito brasileiro, tão importante para a saúde de todos no Brasil e na região também em São Paulo, com meus, com meus amigos da Marinha Brasileira, vendo todos esses avanços importantes, um projeto tão ambicioso dessa proporção. Tudo isso é muito importante fazer um tá, e fazer com a persistência e a participação Nossa, da agência nuclear e da ABAC. A Argentina muito, muito também tem feito vários progressos. Há poucos dias a Argentina aprovou seu o novo plano nuclear, com a construção de uma quarta, central, uma quarta central, e uma quinta na Argentina, também temos avançado muito no processo de construção de reatores de pesquisa, que é o gêmeo do RMB e temos o primeiro, nós todos, não somente os argentinos, temos o primeiro reator modular nas Américas. Isso é formidável, temos tanto para ficarmos orgulhosos, mas também que pensar, orgulhosos, temos, também que, temos pensar, que pensar, como disse, como diz que essas realidades, todos esses que essas realidades merecem, e todos esses avanços necessitam de um marco, de, de, um marco de salvaguardas de, institucional para refletir esse esses avanços. Esse é um programa nuclear, nuclear no Brasil de hoje não é o dos anos 90, é o programa argentino também programa não é o mesmo, amigo, como diz é, meu amigo é, é, é, Marco Martins marco março, temos agora março. muita, muita, temos uma, agora muita uma grande quantidade de material nuclear. Por essa razão, eu, penso que, essa razão, eu penso que a Argentina a e os brasileiros, a Agência de Viena e a BAC, temos que, um de de BAC. Temos que coragem, como tiveram esses homens, essas mulheres, nos anos 90, de evoluir, não somente de repetir todos os 10 anos a mesma coisa. Temos que evoluir, temos que fortalecer a BAC senhores ministros, temos que fortalecê-la muito e temos que trabalhar para um regime de salvaguardas acorde a essa realidade de todos os países fortes no nuclear e orgulhosos desse aspecto. A agência de Viena será sempre um parceiro, esse diretor-general, um amigo nesse processo. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Agustin Arbor Gonzalez, presidente da Autoridade Regulatória Nuclear da Argentina. Buenos dias. Bom dia, em primeiro lugar, é uma honra para mim falar essas palavras em representação do secretário da presidência da Argentina, doutor Júlio Fernando Vitubello, nesse evento comemorativo da ABAC, um organismo de alto valor e motivo de orgulho para o meu país, e em termos particulares para mim. Em nome, em nome da autoridade nuclear. regulatória inicialmente nuclear, inicialmente quero dar, um inicialmente quero dar, dar a uma Maceiros. saudação à doutora Helena a Maceira, secretária Março, da ABAC, e ao doutor Marco Março, secretário adjunto da, da agência. E também momento, saudar os presentes nesse evento, o ministro Brasil, de Relações Exteriores do Brasil, França. Carlos Alberto Franco França, o ministro de Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Felipe Solá, o ministro de Ciência e Tecnologia e Inovações do Brasil, Marcos Pontes, o ministro de Minas de Energia do Brasil, Almirante Bento Albuquerque, ao ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação da Argentina, Roberto Salvareza, ao embaixador argentino e ao diretor-geral do organismo de energia atômica, embaixador Rafael Mariano Grossi e também a todos os membros do corpo diplomático e as autoridades de área de ciência e tecnologia da Argentina e do Brasil. Eu não, Eu não vou me referir à importância política do acordo entre a Argentina e o Brasil para o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear, que deu origem à ABAC, nem vou elaborar sobre o futuro da agência, nem tampouco sobre o acordo quadripartite. Eu gostaria de dividir algumas reflexões sobre a contribuição da ABAC e do Sistema Comum de, de, de Contabilidade e Controle de Materiais, de materiais Nucleares de que realiza a, a, a instituição que eu presido e a Instituição Nacional de, de, de, de, de Salvaguardas. A autoridade, a autoridade regulatória nuclear tem a função de regulação e fiscalização de toda a atividade nuclear, que, que acontece na Argentina, e entre seus objetivos tem o de assegurar que essas atividades nucleares não, não sejam desenvolvidas com por fins não lei, autorizados pela lei e, e pelas normas em consequência de, de assinatura de compromissos, de compromissos internacionais. Por sua parte, o pela Argentina, parte Argentina, do, do acordo bilateral um assinado entre a Argentina e Brasil, é necessário para o funcionamento comum do sistema de controle e contabilidade e também da fun do funcionamento da ABAC. Para e para o efeito de apoiar Quisiera as suas atividades, eu gostaria de destacar ARRN, nesse ponto que a RN, ao longo dos anos, a contribuiu a ARRN, dos anos, com com para a ABAC com capital humano e recursos econômicos, não governos, só pelo compromisso assim assumido pelos governos, lateral, mas também pelo acordo bilateral e também por convicção. A RN, por conta do seu pessoal, contribui com especialistas que participam de grupos Especializados da ABAC coloca à disposição pessoas formadas com experiência em salvaguarda e verificação nuclear para que integrem um corpo de inspetores que durante o exercício de suas funções dependem exclusivamente da ABAC. E também, historicamente, a RN é uma instituição que desenvolve a carreira da, da maior Secretaria parte dos oficiais da, da Secretaria da ABAC, da ABAC Secretaria como é o caso da atual secretária da RN, e ex-presidente da RN, Helena Maceias. Da mesma da forma, forma o protocolo de colaboração com a ABAC, a RN deu seu apoio, por exemplo, na capacitação e treinamento de inspetores da agência na área, em áreas técnicas, e Outras áreas, procedimentos software, operativos, edições, procedimentos software, medições, de procedimentos de, de uso, entre outros em conjunto com a Agência Internacional, entre outros. Ainda assim, acessar os recursos humanos mais qualificados constitui uma amostra de apoio que é ofertado à ABAC, sempre com a convicção de que fortalecer a estrutura técnica e administrativa da ABAC foi e continua sendo uma prioridade Como para o nosso mencione, país. Como eu mencionei, é em alguns instantes a Abac é encarregada de, contabilidade de, contabilidade de, contabilidade de aplicar nucleares o sistema de contabilidade e controle de materiais nucleares, o que quer dizer verificar periodicamente os materiais e as instalações onde é lidado com esse material na Argentina e no Brasil, com o objetivo de assegurar que esses materiais sejam destinados aos usos declarados. Gostaria de ressaltar o elemento distintivo desse sistema, que é o seu esquema de inspeções cruzadas, que permite aos inspetores de nacionalidade argentina efetuar a verificação nas instalações brasileiras e vice-versa. Também é relevante os perfis e os graus de especialização dos inspetores para que realizem esse trabalho. É importante ter em conta o trabalho que é realizado pela BAC que é um trabalho de grande envergadura. 75 instalações em ambos os países. Isso demandou, durante o ano passado, um esforço de verificação de 889 atividades em local pré e pós-inspeção. Vamos ressaltar ainda que no contexto da pandemia, a ABAC realizou mais de 100 inspeções nas instalações de ambos países e mais de 70, observando demais atividades que ambos países para checar-se seguiam cumprindo o acordo o bilateral. O esforço trabalho, desses inspetores junto à Secretaria, a secretaria que o que dá sustento, a sustento a técnico à agência, e a, a deixa trabalhar de forma independente. Como atual membro da comissão Como da ABAC, também, também quero reconhecer e felicitar a cada profissional do, do Brasil, setor da nuclear da Argentina, da Argentina e do Brasil e da RN. Dado que han em particular, em como contribuíram para o desenvolvimento da agência. Hoje comemoramos 30 anos de uma agência bilateral 30 30 única no mundo, de, possível, única no mundo idoneidade, de idoneidade, de trabalho de técnico, fecha, que foi, aconteceu desde o princípio até agora. E, e que representou um caminho que fez com que essa agência se tornasse exitosa e que, com certeza, terá muito mais aniversários permitem, para celebrar. Se me permitem, gostaria de fazer um comentário pessoal. Em primeiro lugar, um eu quero reconhecer os integrantes da Comissão da Abac e fazer um pedido ah, a respeito Carlos da... Luzzi, agradecer, Luz. da Luz. agradecer nominalmente Inicio a, a cada um Câmara, de vocês. De de e a de todos eles, e a de trabalho, nomeando eles, também agradecer suas equipes de trabalho que continuam trabalho alimentando esse trabalho e levando adiante o trabalho da ABAC. Também quisiera... Também gostaria um de, de reconhecer aos atuais oficiais da Secretaria, da, Secretaria da ABAC: Maria Ana Maria Vaz de Araújo, Moreira. Sônia Fernandes Flávio Moreno, Flávio Cordeiro Dias, Horácio Lee, Carlos Jasser, Leonardo, Leonardo, Leonardo Dunley, Marcos César Ferreira Moreira, Carlonina. Maria Cristina Lourenço. Por, em penúltimo lugar, e antes de terminar, gostaria que, e de dizer e espero dizer que a emoção que não me traia. Queria da dizer da que a criação tuvo, da BAC teve previamente uma colaboração. Entre os dois países de uma maneira Nós muito forte. Estamos Marco, aqui Março, presentes, Marco Março, eu que fizemos essa. Colaboração na década de 80, trabalhando de forma unida no desenvolvimento dessa agência dos dois países, sem imaginar que chegaríamos aqui. Isso me emociona. Isso é a conclusão de algo que começou a forjar esse trabalho unido e essa confiança mútua entre os países nessa área tão sensível mim, como é a nuclear é um e para mim é motivo de orgulho, orgulho poder falar desde esse momento porque hoje é a, a, praticamente a combinação é. da minha carreira profissional dito isso e para concluir, isto, e para concluir um eu queria comemorar os que todos os homens e mulheres que, que se empenharam secretaria como oficiais BAC, na secretaria da, da BAC anos. Durante esses 30 anos, e também com o seu trabalho e vocação, e trabalho e vocação concluíram para que essa agência brasileira argentina não apenas gerasse confiança entre os dois países, mas que fosse reconhecida como tal pela comunidade internacional. Agradeço a todos vocês. Senhoras e senhores, neste momento... Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Marcos Pontes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ok, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Hoje é um dia feliz, comemoração comemoração de 30 anos, isso é muito importante. Eu é... gostaria de começar, né, cumprimentando a todos, já é, citados aqui no cerimonial, é... gostaria de cumprimentar né, 30 anos da Agência Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, cumprimentar a todos que estão aqui, que fazem parte da agência nesse momento, e também a todos aqueles que fizeram a história dessa agência ao longo de 30 anos. E isso é estendido, né, não só aos diretores, mas a cada um, cada um dos elementos que fizeram parte dessa história e que vão continuar a fazer parte dessa história. É, sem dúvida nenhuma, é muito orgulho para mim né, ser o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, o ministério né, que tem contribuído através da Senem, a participação da Senem ao longo dessa história, e estar aqui hoje como ministro desse dessa área tão importante. Né? E nós temos ali é, conosco a, a política é, nuclear, mas é importante ressaltar que nós temos muitas aplicações. A ciência, tecnologias, inovações, é, no setor de tecnologia nuclear, desenvolvendo é, tecnologias para a saúde, para o meio ambiente, tecnologias de aplicação é muito importante na propulsão da marinha, cadê o, o Olsen? Tá aí, é? Na propulsão de submarinos é, e tantas outras aplicações que estão presentes e que virão utilizando ah, energia nuclear ah, e tantas outras coisas. Logicamente, também, toda a parte de eletronuclear, a produção de energia elétrica, é tão importante para todos os nossos países aqui. É, essa... essa época agora que nós vivemos com a Covid-19, eu acho que ficou bem claro a importância da ciência, ficou muito claro a importância da união entre os países, para que nós possamos resolver problemas sérios que afetam a toda a humanidade, em todo o nosso planeta, toda a nossa espaçonave Terra, como chamar assim, afetada por grandes riscos, e ficou muito claro também a importância dos nossos cientistas do planeta inteiro trabalhando em harmonia para gerar soluções e para não só livrar o, pai, o planeta como um todo é, dos riscos e dos impactos dessa pandemia, como também proteger a nossa espaçonave dos riscos futuros. É, certamente a energia nuclear, com todas as suas aplicações pacíficas, ela vai estar cada vez mais no nosso dia a dia, mas é importante assegurar que os riscos... É, da utilização incorreta dessa energia como armamentos, ela tem que, tem que ser banido. Do meu ponto de vista, né, eu, eu penso na utilização de armamento nuclear, mais ou menos como é, levar um fuzil para dentro de uma estação espacial internacional. É, não tem absolutamente nenhuma serventia e só pode causar problemas né, para todos que convivem, da mesma forma, na nossa espaçonave Terra aqui. Então, é, é muito bom ver o sucesso dessa agência, é muito bom ver, ver o futuro dessa agência também, e dizer que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, aqui no Brasil, nós estamos completamente alinhados para auxiliar né, com, toda a, com tudo que nós podemos fazer com os nossos laboratórios, todas as nossas instituições, para trabalhar de maneira sinérgica né, no Brasil e com os parceiros da Argentina para o desenvolvimento de soluções que sejam úteis para o dia a dia de cada um dos nossos moradores, tanto no Brasil quanto na Argentina. Nós precisamos trabalhar juntos. Quando eu vejo essas bandeiras todas alinhadas aqui, isso aqui é muito bom, né? você vê essa essa essa parceria entre os países, isso significa, é, significa muito muito é, sucesso em uma palavra muito importante que se chama confiança. A gente precisa dessa confiança um no outro. Nós temos soluções que temos que compartilhar. Já estava falando com o ministro é, Salvares aqui sobre muitas possibilidades de cooperação entre os países. Eu acho que o exemplo da ABAC ela de, deve ser utilizado em todas as outras áreas. É, sem dúvida nenhuma, nós temos um futuro brilhante aí pela frente. É, e Nesse momento, existem todas as possibilidades e os riscos envolvidos com a aplicação de energia nuclear. O desenvolvimento da tecnologia pode vai nos levar a outras como é, se chama assim, outras tecnologias da mesma forma que tem um lado muito bom e um lado muito perigoso. E é importante que a gente trabalhe em conjunto e utilize esses exemplos é, hoje com energia nuclear e no futuro com outros tipos de tecnologia. Então, novamente, parabéns a todos da ABAC, parabéns a todos que estão hoje, parabéns a todos que estarão no futuro. Né, contem com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. hoje também estou muito feliz com o presidente Bolsonaro ter saído lá do hospital. Eu tenho certeza que também a gente pode falar em nome né, do nosso país como um todo. A gente precisa trabalhar juntos. Né? Nós temos aqui uma oportunidade e tanto para transformar a nossa região como um todo. Né, um protagonista mundial com coisas boas para a qualidade de vida de cada uma das pessoas e desenvolvimento sustentável. Obrigado. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o excelentíssimo doutor Roberto Salvaresa, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação da Argentina. Bom dia. Bom dia, é uma, aqui é uma honra estar aqui acompanhando todos vocês, todas essas autoridades presentes que já foram mencionadas nessa manhã de tanta empatia, de tanto orgulho, de tanto orgulho celebrando esses 30 anos da ABAC, que também reflete a tradição Cooperação e a cooperação que sempre ha aconteceu entre a comunidade, científica e tecnológica, tecnológica tecnológica. Entre a comunidade científica e tecnológica dos, dos nossos países, algo muito forte uma, e que, que tem uma toda uma que história por trás e que hoje se materializa em, áreas em uma operação em diferentes áreas, como disse o ministro Desde Pontes, o que estamos impulsionando o tema o da, da biotecnologia, tema nanotecnologia. nanotecnologia tecnologia, tema temas de satélite, de astrofísica, e astronomia. astrofísica, astronomia, todos os projetos onde nossas comunidades científicas trabalham ativamente, dia dia. ativamente também, todos os dias e também, obviamente, o desenvolvimento nuclear e esse desenvolvimento implica, implica necessita de e necessita da ABAC, que hoje em ABAC, estamos, que celebrando em 30, estamos celebrando em seus 30 anos. Seus 30 Vou destacar que o acordo que deu origem a esta agência é única, esta agência único, como se disse, no mundo Argentina e que cristaliza o, Brasil, o compromisso da Argentina uso, e do Brasil do uso exclusivamente pacífico de todos os, nucleares, de todos os de desenvolvimentos nucleares, seja, nucleares de seja nas instalações, seja se nos produtos, que são desenvolvidos. Nesse sentido, não apenas vamos nos referir a esse ponto, mas também as políticas de transparência com os programas nucleares, e também as mulheres e homens da ciência e da tecnologia que defende os desenvolvimentos autônomos de ambos os países e consciente, países, e consciente dos múltiplos da benefícios, da de benefícios de das aplicações pacíficas da a a tecnologia, tecnologia nuclear e contribuíram à criação e à sustentação da ABAC ao longo Sem desses 30 duda, anos. Sem dúvida, teve um impacto, impacto direto na capacidade da BAC, técnica da ABAC, reconhecida como um internacionalmente como um fator essencial para garantir a independência garantir institucional. A independência institucional. De, de suas conclusões em de salvaguardas e em cumprimento efetivo da sua missão. A ABAC conta não só com uma estrutura técnico-administrativa em, em termos de seu capital humano, que inclui profissionais altamente, altamente qualificados campo e com ampla um trajetória na... no campo nuclear, também inspetores especializados e distintas instalações de que continuamente se capacita e atualiza, e atualiza para um ótimo desenvolvimento de suas funções. Nesse aspecto, isso se complementa com o uso de equipamento de última geração e do fortalecimento das capacidades dos laboratórios argentinos e brasileiros que fazem parte dessa rede de apoio e desenvolvimento de novos enfoques técnicas de salvaguardas. Um exemplo concreto e que que é um aporte à comunidade internacional, é o desenvolvimento do método de hexaforuro de urânio, o método Abac cristalino, que é um método que não apenas, apenas otimiza a quantidade de material, mas também facilita o transporte, e que é resultado de um grande trabalho científico da comunidade científica e hoje em dia foi aprovado pela sociedade americana para uso em instalações de enriquecimento e também está sendo considerado pela Organização Internacional da Energia Atômica para ser usado em outras instalações no mundo. É um ponto que merece destacar da contribuição para a ciência e tecnologia internacional. É importante, presente, é importante como Marcoque, saber, como falamos aqui, o enorme potencial que tem a energia, aqui, nuclear, potencial que a energia nuclear, nuclear, a nuclear e, este, e também o papel que tem a ABAC destacado. nesse contexto isla, que foi, a a foi claramente destacado, é porque a energia a nuclear não é apenas a ter a instalações para, a para a gerar a energia, energia elétrica ou para medicina nuclear. É trabalhar em saúde, la esterilización de vectores, como el caso de, eh, de la... Esterilização de vetores, como no caso do mosquito, que é responsável pela zika e dengue, e afeta nossos países. Temos que ver todo esse potencial que tem a energia nuclear, que compreende não apenas alguns sistemas, mas toda a perspectiva que estão nesse contexto. Finalmente, cabe destacar que a ABAC não apenas. Foi ímpar na transparência e na confiança entre os países, mas também no processo de integração entre Argentina e Brasil. Tem credibilidade e essa credibilidade se que a agência ganhou em 30 anos se transformou em algo relevante para ambos países, como contribuição fundamental ao regime de não-proliferação internacional. A ABAC oferece à Argentina e ao Brasil um marco único para aprofundar os laços de ambos países, com o objetivo de afiançar essa aliança estratégica e a oportunidade de de mostrar à comunidade comum internacional a importância dessa instituição que orgulhosamente hoje celebra seus 30 seu anos. Atenção. Muito obrigado pela sua atenção. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo almirante de esquadra Bento Albuquerque, ministro de Estado de Minas e Energia. Senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, querido amigo embaixador Carlos França, a quem agradeço ao gentil convite para estar mais uma vez neste palácio que evoca em todos nós a figura de Rio Branco. Senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Felipe Solar, em nome de quem, cumprimento todas as autoridades já citadas. Senhoras e senhores, é uma satisfação e uma alegria muito especial participar desta cerimônia de comemoração dos 30 anos de criação da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, seja nos cargos que ocupei anteriormente na Marinha do Brasil seja no atual cargo de ministro de Estado de Minas e Energia, pude atestar, na prática, o quanto nos beneficiamos deste mecanismo. A ABAC, ao longo dessas três décadas, contribuiu de forma especialmente eficaz, como já mencionado, para os esforços internacionais de não-proliferação. Com base em um arranjo robusto, de Contabilidade e Controle, desenvolvido em conjunto com os governos da Argentina e do Brasil e com a Agência Internacional de Energia Atômica. A presença do embaixador Rafael Grossi, o segundo diretor-geral a nos visitar em quatro anos. E aproveito para prestar uma homenagem especial ao diretor-geral Amando, pelos relevantes serviços prestados à comunidade nuclear mundial. A presença do embaixador Rafael Grossi, como mencionei, hoje é motivo de dupla felicidade, não apenas por ele representar aqui, no mais alto nível, a Agência Internacional de Energia Atômica, mas também, se me permite a liberdade, meu amigo Rafael, por ser o primeiro diretor-geral argentino-brasileiro da agência. Nesses 30 anos da ABAC, temos, portanto, muito a comemorar, a começar pelos programas nucleares do Brasil e da Argentina, que nestas três décadas se desenvolveram e se expandiram, permitindo a ampliação dos benefícios dos usos, aplicações pacíficos da energia nuclear, para as nossas sociedades. No Ministério de Minas e Energia, temos dado passos muito decididos, em coordenação com as demais áreas de governo, para promover a expansão da energia nuclear na nossa matriz energética e consolidar a posição do Brasil no setor. O nosso planejamento energético de longo prazo o Plano Nacional de Energia 2050, projeta uma ampliação da geração nuclear entre 8 e 10 gigawatts nos próximos 30 anos. Isso implicará a construção de novas usinas nucleares e também de pequenos reatores nucleares modulares, que são alternativa econômica para o fornecimento de energia elétrica de base, sem emissões de carbono, para áreas isoladas, particularmente em um país de dimensões continentais como o Brasil. Neste particular, quero saudar muito especialmente a liderança do diretor-geral Rafael Gross, no sentido de impulsionar e promover a energia nuclear como parte da solução para uma economia de baixo carbono, em linha com os compromissos do Acordo de Paris sobre mudança do clima. Conte com o Brasil, caro Rafael, para essa empreitada estaremos juntos com a agência na COP26 para discutir e apresentar o papel que a energia nuclear tem a desempenhar nesse esforço global de descarbonização. Internamente, estamos avançando nos ajustes necessários para a atualização do marco legal da atividade nuclear, com a criação da Autoridade Regulatória Nuclear, cuja medida provisória correspondente foi enviada ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro. Estamos estabelecendo condições jurídicas de independência para que a autoridade desempenhe suas ações como disposto na Convenção sobre Segurança Nuclear. Toda a estruturação da autoridade está voltada para atender os melhores padrões que almejamos, do ponto de vista técnico, regulatório, de segurança e jurídico, como também os requisitos internacionais. Estou certo de que seguiremos contando com o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica, seja na estruturação da Autoridade Regulatória Nuclear Brasileira, seja na implantação dos pequenos reatores nucleares modulares, ampliando a participação do Brasil nos programas de cooperação técnica da agência. Por todas essas razões, esta data que marca três décadas de trabalho conjunto entre o Brasil e a Argentina no setor nuclear, ao abrigo da ABAC e, mais além dela, é seguramente uma data a ser celebrada. Um dos fatores que determinaram e seguem determinando o sucesso da ABAC é, certamente, a qualidade e a dedicação do seu corpo técnico e de todos os seus funcionários, aos quais felicito hoje muito calorosamente, em seu conjunto, por intermédio da doutora Helena Maceiras e do doutor Marco Mazo. Muito obrigado, feliz aniversário à ABAC. Senhoras e senhores, neste momento para uso da palavra o excelentíssimo senhor Felipe Solá, ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República Argentina. É uma alegria... É uma alegria estar hoje aqui nessa casa ilustre do Palácio do Itamaraty, do Palácio do Itamaraty que eu não conhecia e Itamaraty é uma, é uma palavra que se fala muito na Argentina mas nunca tinha estado no Palácio quero saudar meu colega Carlos Alberto Franco França seu senhor ministro que também está de visita aqui e que nos recebeu nessa casa. Quero saudar também os ministros de, da Ciência e Tecnologia, Minas de Energia, que gostei muito de ouvir. Quero saudar especialmente também ao nosso embaixador Rafael Grossi, que além de nos surpreender com seu português, é uma garantia para nós, de ter alguém no comando da Agência Internacional de Energia, Atômica, de Energia Atômica e também uma garantia, capacidade para ver o futuro. Temos um grande orgulho dele ser argentino. Quero saudar também, especialmente, Marcos Marcos. Também especialmente Helena Maceiras e Marco Março. Helena, aprendemos... A gente cresceu vendo o um homem nuclear e, e agora eu me alegro muito em ver as mulheres nucleares. Muito obrigado. E Marco Março gostaria de dizer que também como disse o nosso diretor da agência regulatória, Augustinho Gonçalves, é muito bom reconhecer os esforços feitos anteriormente, antes da assinatura do acordo bilateral, porque esses esforços, dando frutos, como bem disse Arbor Gonçalves, devem ser vistos, como o que são, que é a fé no futuro que tem o pioneiro, o sacrifício, pioneiro criar, o sacrifício do pioneiro para criar um futuro e para convencer as autoridades políticas de que esse futuro é possível. Sobre a ABAC, já todos falaram muito, eu vou deixar meu discurso, sem dúvidas, na ABAC há uma Feliz conclusão de elementos. Em primeiro lugar, seu de de anos, em primeiro lugar é a, o seu funcionamento de 30 excelente. anos foi Seguramente, excelente. Seguramente Nós agora temos desafios a, a enfrentar, porque os êxitos foram muito maiores. Os, os foram técnicos, muito maiores. Um grande sal, uma grande saudação aos técnicos, aos profissionais, aos trabalhadores, trabalhadores, trabalhadores e às trabalhadoras, deles, especialmente... No dia de hoje, em boa medida, dou um abraço fraterno em nome da Argentina e transmito através das, das pessoas dos secretários da agência. Quero dizer também que a ABAC é um modelo. Não sei se são ao redor de 20, 20, dicho, países, redor de 20, 20 países que têm capacidade de enriquecer urânio ao redor do mundo, mas não sei quantos se comprometeram da mesma maneira que Brasil e Argentina, tendo um grande desenvolvimento de energia nuclear, qualificado, energia nuclear, senhor, este, qualificado pelo dijo, senhor subsecretário. Total, nuclear Pode me corrigir? Se, é, talvez o material nuclear poderia ser 20 mil. Quantas mil bombas atômicas, não? Bom, bueno, é uma responsabilidade enorme, Bom, é uma responsabilidade todo. enorme e, además, com todo mundo. E gostaria de destacar o que pode, parecer, de óbvio, não, o que não, pode não. parecer óbvio, mas que não é óbvio. Em 1991, 1991 houve a decisão política que, é de la decisão que política nunca pode ser políticas. substituída. É a partir das, dela que saem todas as políticas. E os fatos produzem... A mudança na qualidade de vida Hugo, dos nossos povos consciência houve consciência estratégica tinha, do, que teni, do que se tinha, do que se tinha tinha cada país. Claramente, em matéria nuclear, também em matéria nuclear teve, futuro, teve também visão do futuro. Porque que, que é, é preciso ter visão do futuro que se, que para que criar uma de agência um que se difícil. tome esse desafio tão complexo como a BAC. E por a último, uma uma palavra que é a mais difícil de todas que para qualquer político ou homem de estado é de um valor incalculável, que é a palavra confiança. Como os ministros, a palavra confiança é a chave. É preciso ter confiança, porque quem não tem confiança é traído. É preciso ter confiança, porque tendo confiança, sem isso não se conclui nada. Então, o caso da confiança é um elemento... Pero, esa que é preciso a que defender. Que poder, pero Sem confiança não é possível crescer. Se diz, se diz que, que agora, agora são tempos difíceis, isso é, é certo. Não tem Como pero não podemos dizer, dizer isso a em frente à pandemia? Mas vamos... Perguntar a esses homens que em 18 de julho de 91 assinaram em Guadalajara a fundação da agência e que depois firmaram isso em Plateloco e vamos tentar lembrar como era esse tempo em 91. Eles diriam que era muito difícil também porque precisamos ter memória, eram tempos difíceis politicamente para, Brasil, para o Brasil, economicamente também muito difícil para a Argentina, que vinha de uma hiperinflação, saques de um presidente que não está mais conosco, mas que teve muita força na época. Que tempos difíceis são todos os tempos. Todo o tempo político é difícil, ninguém pode dizer que é fácil a função de ser presidente. Não conheço esse presidente, não existe. Todos os tempos são difíceis. E aqueles homens e mulheres, os técnicos profissionais, que começaram a trabalhar na década de 80, que tiveram essa decisão política, que, vieram, que tiveram confiança, um que viam naquela época, viam um futuro juntos, viam o potencial de, unir -se. O potencial de se unir, viam, viam o que significava a união argentino-brasileira, de depois de tantos, de tantos la, problemas de fronteiriços, das de desconfianças entre as forças militares. Tudo as assim. isso era, por Tudo uma visão isso era substituído... Por uma visão humanística e por uma visão muito mais inteligente. Eu vou ler um parágrafo que coloquei aqui. O compromisso inquebrável com a paz e a segurança através do Acordo de Guadalajara, que decidem Brasil e Argentina a começar o desenvolvimento da produção, aquisição e uso de armas nucleares, abrindo caminho para a consolidação. Da América Latina e Caribe como região de paz e primeira zona e livre de armamentos nucleares. De armamentos nucleares. Esse parágrafo diz tudo, esse é o compromisso. Em, unidade. Unidade, em união, conseguimos Unidos tudo. Unidos é, não, não Unidos é muito difícil que alguém nos consegue. ganhe de nós. É difícil. Unidos, Unidos já é difícil, mas temos muito mais alegria. Desunir-se é fácil, é simples, simplesmente algumas palavras já podem gerar essa desunião. Entre pessoas, entre países, eu gostaria de recordar para não esgotar aquilo BAC, que já foi sobre dito que sobre a ABAC, sobre o orgulho que temos de ter essa agência. Essa Fierro, es, Fierro, nacional, uma estrofe de Martim Fierro, Fierro, quando fala da união. Os irmãos são unidos, porque essa, a primeira, unidos, porque a essa é a primeira verdadeira, lei. Verdadeira, tenham união verdadeira, em qualquer, qualquer verdadeira, tempo que seja, porque se brigam entre eles, eles os de fora os devoram. E por último, queria mostrar que essa bandeira tem azul e branco. E essa também tem azul e branco. E não nos esqueçamos disso. Muito obrigado. Senhoras e senhores, deste momento, para uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhoras e senhores, eu reitero as saudações das autoridades aqui presentes, que já mencionei nominalmente na abertura desse evento, me permitindo apenas é, fazer um agradecimento renovado a Dom Felipe Solar. Hoje as palavras aqui foram muito enfáticas e as anotei todas embaixador. Anotei todas aqui. Muito obrigado. Na data de hoje ao comemorar o 30º aniversário da ABAC, celebramos também as ideias inovadoras e arrojadas que lhe deram origem. Foram essas ideias que permitiram aos nossos países superar as desconfianças mútuas no campo nuclear e forjar um caminho de transparência e de cooperação. O modelo de salvaguardas nucleares aplicável ao Brasil e Argentina, que tem seu cerne na ABAC, foi o resultado de uma complexa e bem-sucedida engenharia técnica e diplomática. Esse modelo vai além dos acordos de salvaguardas abrangentes normais, aplicáveis individualmente a cada estado. Está baseado em um arranjo que envolve quatro atores, dois estados vizinhos uma agência binacional, a ABAC, e uma organização internacional, a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA. Como resultado desse arranjo, eh, que transcende a mera soma de fatores envolvidos, Brasil e Argentina são os únicos países no mundo a terem os, para os seus programas nucleares submetidos à verificação por dois organismos internacionais. A vantagem mais fundamental desse sistema é que ele permite a ambos países realizar, por meio da ABAC, inspeções recíprocas em suas instalações nucleares. Essa prática fornece garantias diretas quanto aos usos exclusivamente pacíficos da energia nuclear aos Estados mais interessados na questão. Além das inspeções bilaterais, o modelo de verificação aplicável ao Brasil e Argentina é complementado pela atuação da IAEA com base no acordo quadripartite entre ambos os países, a BAC e a IA, assinado no mesmo ano de criação da BAC, ou seja, 30 anos atrás. Nos termos desse acordo, a responsabilidade pela aplicação de salvaguardas abrangentes nos dois países é coordenado por ambas as agências de forma independente, de forma cooperativa, de forma sinérgica. É, portanto, particularmente oportuno e significativo que possamos contar com a presença aqui hoje do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Gross, embaixador Rafael Gross, argentino, na celebração desta ocasião. Sua presença aqui hoje, embaixador, no contexto da visita oficial que se faz ao Brasil desde a semana passada, valoriza a ABAC, realça o seu papel-chave junto com a agência na acabar a implementação do acordo quadripartite e representa o reconhecimento da segurança, da estabilidade e da previsibilidade proporcionadas por esse acordo exemplar. Amanhã, no Itamaraty, em Brasília, terei a oportunidade de agradecê-lo novamente, mas o faço aqui já antecipadamente. O valor político da ABAC, em termos de criação de confiança mútua, é uma realidade tangível. Brasil e Argentina sabem muito mais sobre os programas nucleares um do outro do que quaisquer outros dois estados vizinhos no mundo. A robustez deste modelo de verificação, baseado no trabalho cooperativo de duas agências internacionais, faz com que os programas nucleares de ambos os países estejam sujeitos aos mais elevados padrões de verificação e transparência. Isso é demonstrado pelo fato de Brasil e Argentina estarem entre os países que recebem o maior número de inspeções de atividades no campo nuclear em seus territórios. O caráter modelar desse arranjo pode servir de inspiração para outros países. E Embora ainda não contemos com um exemplo de aplicação direta do modelo ABAC em outros contextos ou regiões do mundo, nós acreditamos que os arranjos salvaguardas bilaterais, baseados no princípio de vizinhos vigiando vizinhos, podem contribuir para o enfrentamento de outras situações de desconfiança ou tensão no campo nuclear. Senhoras e senhores, as atividades de verificação da ABAC e da EIA representam a garantia concreta dos compromissos assumidos pelo Brasil com os usos exclusivamente pacíficos da energia nuclear. Tais compromissos se traduzem em sucessivos níveis de obrigações juridicamente vinculantes assumidas pelo país nesse sentido. Além de ser um dos únicos países que prevê em sua constituição a limitação do uso de energia nuclear apenas para fins pacíficos, o Brasil é parte do Tratado de Itatleloco, que criou uma zona de livre armas nucleares na América Latina e no Caribe, do Tratado de Não-Clorifelação de Armas Nucleares, o TNP, e do Tratado para a Proibição Completa dos Testes Nucleares, o CTBT. Além disso, o Brasil foi também o primeiro Estado a assinar o Tratado para a Proibição de Armas Nucleares, cuja ratificação se encontra ora sob análise do Congresso Nacional. A criação da ABAC exigiu dos governos do Brasil e da Argentina vontade política, coragem e a determinação para conceber uma visão comum acerca de suas responsabilidades em relação à energia nuclear e para criar as condições para sua implementação prática. O ministro Solar, que nos lembrou, além de tudo, a necessidade da confiança, além desses fatores que eu acabei de mencionar. A celebração de hoje se reveste de orgulho pelo que foi realizado e por renovada determinação para preservar e fortalecer o acervo de experiências da ABAC. Hoje, tecnologias específicas criadas pela própria ABAC começam a ser utilizadas, inclusive pela AIEA, em atividades de verificação. Neste momento, portanto, de crescentes oportunidades para a indústria nuclear e para vários campos de aplicações nucleares, nos níveis doméstico, regional e global, o Brasil reafirma seu compromisso com a natureza pacífica de seu programa nuclear e se compromete a trabalhar em conjunto com a Argentina para fortalecer ainda mais a ABAC, consolidar suas funções e capacidades e aprimorar a sua já intensa e estreita cooperação com a AIEA. Confio que a ABAC continuará a ser uma história de sucesso e uma fonte de inspiração e de boas práticas no campo da não-proliferação. Ao fazê-lo, estará também contribuindo para o desenvolvimento dos nossos dois países e para o objetivo maior de um mundo livre de armas nucleares. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, e o excelentíssimo senhor Felipe Solá, ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República Argentina, acompanhados dos ilustríssimos doutor Marco Marzo, secretário adjunto da Abac, e doutora Helena Maceira, secretária da BAC, descerram a placa comemorativa do trigésimo aniversário da Agência brasileiro argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. Está encerrada esta cerimônia.